Olá a todos, muito bom dia, o meu nome é Joana Lacerda e estou aqui para vos dar as boas-vindas a mais uma edição dos Dias de Bricolage. Os Dias de Bricolage é um evento relacional com várias ações pedagógicas, que vai ser animado pela nossa equipe interna, pelos nossos parceiros e pelos nossos convidados especialistas. Vamos ter os habituais workshops da casa, vamos ter momentos eu faço, bricoaulas, demonstrações e Repair Café, que é uma novidade este ano. Este ano, infelizmente excepcionalmente devido às condições que estamos a atravessar, não vamos poder uh, efetuar o nosso evento nacional em loja, presencialmente, mas vamos estar em direto convosco através do Facebook e do Instagram. Se não conseguirem assistir aos nossos vídeos no, uh, em direto no Facebook ou no Instagram, não se preocupem, porque vão estar todos os conteúdos disponíveis também no nosso site. Portanto, vão ser em três dias muito animados, vamos falar de restauro, vamos falar de ferramentas, eficiência energética, uh, decoração. Vamos ter também alguns projetos desenvolvidos a pensar em si, pela Ana Moraes uh, do Casulo, pela Catarina Braz, do Design ao Acaso, pela Joana Laranjeira, do Oda Joana e pela Joana Bianchi. Portanto, vai haver muitos temas. De certeza que se forem ver o nosso programa há alguma coisa que vem mesmo de encontrar as vossas necessidades, podem consultar o nosso programa no site do Roi Merlin ou em qualquer loja uh, da Roi Merlin. Temos os nossos cartazes com os programas espalhados pela loja. Antes de darmos início, eu gostava muito de apresentar a equipa maravilhosa de embaixadores que vai correr esta maratona comigo, porque eu sozinha não conseguia. E vou começar, como, como estamos aqui, uh, com algumas restrições. Eu vou ter que apresentar um, não posso tê-los todos ao meu lado, mas vou, apresentar, vou começar pela Ana. Olá Ana. Olá Joana, bom dia, bom dia a todos. Eu sou Ana Neves e venho de aqui da alberca. Bem-vinda Ana. Temos a Cristiana. Olá, Cristiana. Olá, Joana. Olá, bom dia. Eu sou a Cristiana e venho da Rua Merlândia de Braga. Muito bem. Bem-vinda, Cristiana. Temos o Rui Bota. Alguém compra outra bota para ficar Rui Botas, por favor. Olá, Joana. Olá. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Rui Bota e venho da Rua Merlândia de Setúbal. Bem-vindo, Rui. E temos a Sara, a nossa Sarinha. Bem cá, Sara. Olá, Joana. Olá, Olá a todos. Eu sou a Sara Coelho e venho da Rua Merlândia Leiria. Bem-vinda, Sara. Obrigada. E por último temos o nosso grande Alexandre. Alexandre, atenção. Não é Alexandre. Olá Alexandre, olá, bem-vindo. Bem? Diz ali olá aos nossos clientes para começar. Muito bom dia, muito sou bom Alexandre dia para carinhas, todos. De Almada. Muito bem, bem-vindo Alexandre. Muito e bem o é quem vai dar início a, a, a nosso, ao nosso evento relacional com o primeiro workshop da manhã, que se chama Dou a Vida a Uma Cadeira Antiga, correto? Correto. Alexandre, qualquer é teu, muito obrigada e até já. Obrigado. Olá então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, vamos iniciar então o nosso primeiro nome? workshop do nosso evento relacional, aulas de uh, dias de bricolagem, e vamos começar então já a chamar a nossa formadora de hoje, que é a senhora Margarida Oi, Aires Matheus, por Obrigada. favor Margarida, é, vai nos falar um sobre bem, o a... A dou vida a uma obrigado. cadeira antiga, seja bem-vinda, obrigado Olá, por ter vindo, Você que inicialmente já se apresentasse e falasse sobre sua experiência do que vamos falar hoje. Muito bem, então eu dou aulas de restaura e reciclagem de móveis no Artelier. O Artelier é uma, é uma escola de formação artística de artes e ofícios, temos vários cursos, desde restaura à mercenaria ou macramé, estufagem, empalhamento, temos vários, vários cursos desse género. E eu sou a fundadora do Artelier, depois vou buscando professores de diferentes, formadores de diferentes áreas para darem os diferentes workshops que temos. Ok. Pronto. Vamos começar a falar então o que vamos apresentar hoje. Vamos. Vamos lá. Sim, Pode passar, por favor. Então, eu hoje trago aqui, vou falar especificamente de uma técnica que é muito usada, que é o DKP. Um, vocês têm aqui o DKP, é uma técnica de envelhecimento de uma pintura, portanto. É a patine, patine são as marcas uh, da idade dos móveis, portanto. Se nós pintarmos agora um móvel e queremos que ele pareça que foi pintada há, há mais anos, existe esta técnica do DKP para fazer isso. Portanto, uh, podemos, fazer, podemos uh, fazer com que o móvel pareça que foi pintado há mais anos mais ou enxerga. menos anos. Sim. Portanto, esta cadeira aqui, por exemplo, é um DKP muito acentuado, portanto, é um DKP que, que parece que a cadeira foi pintada há mais anos do que esta, por exemplo. E esta é um DKP de duas cores, nós temos aqui o amarelo por baixo e depois temos o lilás por cima. Esta aqui também está só com o branco por baixo e o encarnado por cima, pronto. O que nós vamos começar? Vamos pegar nesta cadeira, eu se calhar vou buscá-la. Para pôr aqui. Pronto, esta é uma cadeira velha, uh, portanto ela tinha caruncho, já foi tratado. O Caruns trata-se com... Há, há vários produtos, mas há um produto mais usado que é o melhor para usar em casa, que é o coprinol sem cheiro, e injeta-se nos buracos do Caruns, que são estes buraquinhos aqui assim, duas vezes com um intervalo mínimo de 24 horas. E o ideal é que a cadeira esteja vedada uh, nessas 24 horas. Isso já foi feito, pronto, porque não dava para fazer tudo aqui. E agora vamos começar por tapar alguns buracos. Para isso vamos usar esta, vamos usar aqui assim esta massa de poliéster, que é uma massa que fica muito dura, que é fácil de lixar uhum. e fica muito é muito estável. Portanto, isto utiliza-se um bocadinho de massa. Vou usar aqui a parte de trás então, da tinta. Mais cá. E depois o endurecedor. Ah. De Mistura-se muito bem. Primeiro, então, vais fazer uma preparação. Exatamente. Estou a fazer uma preparação só para, para as pessoas lá em casa perceberem uhum. que Uh, se tiver uma, aqui por exemplo, temos esta, esta falha, como ela vai ser pintada, uh, convém tapar as falhas maiores uhum. que as peças tenham, não é? Pronto, eu neste caso vou tapar esta, só para exemplificar. e assim por esta... Pomos assim. As massas todas, normalmente, elas abatem. Esta massa até das que abate menos. De qualquer maneira, convém deixar sempre um bocadinho mais alto também. Tá isso é uma tarefa também que não é muito difícil. assim. As pessoas conseguem fazer isso em casa? Sim, vocês aqui têm facilidade. esta massa, que é fácil, pode-se uhum. comprar pequenas quantidades. E, e misturar é muito fácil e esta massa seca em 5 minutos mais é ou rápido, menos, 10 né? minutos ela está seca e depois é uma questão de lixar até ficar uniforme. Pronto, uhum. isto aqui já está, eu só vou pôr nesta que é mesmo para exemplificar, se calhar põe para aqui. Pega o um papel. Vamos. isto aqui e agora vamos começar aqui a parte da lixagem. todas as cadeiras para serem pintadas e não há milagres têm que ser um bocado lixadas. Pronto, portanto, para lixar, vocês utilizam as lixas. Quanto maior é o número da lixa, mais fina, com o grão mais fino ela tem. Portanto, nós aqui para lixarmos esta, esta cadeira que tem, tem um bocado de ceras antigas e restos de, de verniz, nós vamos usar uma lixa 120. A ver? Mas por exemplo esta lixa já é 500. Portanto esta lixa é muito mais fininha já se usa mais para acabamentos uhum. finais. Então começa com a grossa e depois passa para a finice. Começamos aqui com a grossa temos que avaliar o que é que nós temos que retirar. Uhum. Se ela tivesse... Esta não tem um verniz muito, muito, muito, forte, groso, muito, muito, muito, grosso. muito grosso. Portanto há cadeiras, cadeiras imóveis não é? que às vezes vêm com um verniz muito forte Aí, se calhar, já usávamos uma lixa 80 uhum, okay. para começar. pronto. Convém isto porquê? Porque a durabilidade da pintura hum, é completamente diferente quando nós lixamos ou quando nós não lixamos as peças. Eu, se passasse aqui agora a tinta, nesta cadeira, a tinta, tinta d'água até era capaz de aderir bem à superfície. Mas a durabilidade da tinta, ou seja, se eu lhe desse uma pancada e com o uso e assim a tinta começa a sair, portanto, não interessa, não interessa não fazer as coisas como deve ser, interessa realmente que, que a durabilidade seja boa. Para lixar, lixamos sempre no sentido do veio das peças, que é para acompanhar o movimento. Se nós fizermos aqui o, o, o veio, daqui desta peça, é este sentido, uhum. está neste sentido, aqui já está neste, certo. portanto, se eu aqui for lixar assim, ela vai ficar com riscos. Também. Um dia que eu queira tirar a tinta, estes riscos vão-se reparar. Portanto, isso não tem, não tem interesse, não é o que nós queremos. Portanto, lixamos no sentido do veio. Não é preciso ir até à raiz da madeira, mas é preciso tirar-lhe aqui assim estes restos de acabamento que ela tem. A lixar. As pessoas não gostam de lixar, normalmente, tentam sempre Demora escapar à lixa. Demora um pouco mais, é né? um mais trabalhoso, mas é, é necessário tentam mesmo. Tentam sempre escapar à lixa, mas não vale a pena porque depois um, o crime não compensa. <risos> Me diz uma coisa, madeira, esse trabalho todo de lixar, ele é, a função dele realmente é para preparar a madeira para o que vem depois, não é? Exatamente, exatamente. Preparar a tinta e tal. Exatamente, é uma preparação. E, e, realmente, mesmo em termos de limpeza, por exemplo, se eu não quisesse pintar esta cadeira, se eu quisesse limpar o acabamento antigo para voltar a polir com goma laca, uhum. por exemplo, ou com verniz ou com cera, um, a limpeza é preciso ser muito bem feita. E há uma coisa que uh, é a parte é. que dá mais trabalho, Sim. que as pessoas acham menos graça, normalmente, Sim. porque pronto normalmente as pessoas gostam mais é de pintar e depois de ver o acabamento final o acabamento final né mas mas isto é, é é a parte mais importante do restauro e de, do trabalho como vai ficar o trabalho final depende muito disto. Uhum. depende muito que este trabalho seja bem feito e essa cadeira assim inicialmente ela era o quê? envernizada ou encerada o que, que ela sim, tinha sim ela tinha um acabamento mais encerado ela encerado. era capaz de ter tido um, uma, uma camada de verniz, mas uhum. de pouco, já está muito velha, não é? E portanto já já desapareceu, mas ela tem muito a ser ainda impregnada na, na no por da madeira. Uhum. E depois, quanto maior, quanto mais porosa é a madeira, por exemplo, as árvores de fruto normalmente são mais porosas, estivemos a falar de pau santo, que é uma madeira muito densa, uhum. ou seja, pouco porosa, hum, é mais fácil a limpeza, porque o acabamento não entrou tanto dentro da madeira. Boa. Isto nós estamos a falar de uma madeira muito porosa e portanto um, o acabamento que puseram originalmente entrou mais no veio da madeira. Está bem? Portanto, nós aqui temos que fazer nestas ranhuras todas para preparar bem a cadeira para a pintura. Pronto, eu só vou fazer aqui na parte do espaldar, não é, é. na cadeira. Independentemente do, do tipo do móvel que você vai trabalhar, Sim. a técnica tem que ser a mesma, né? Tem lixar, preparar, é. dar é. a primária. Independentemente, né? neste caso é uma cadeira, mas se fosse uma cômoda, se fosse tem é, a preparação normalmente é hum. sempre a mesma. A não ser que ela já tivesse Pinturas antigas, por, por exemplo, se eu quisesse fazer um DKP de duas cores, imaginemos que esta cadeira já estava pintada de uma cor Sim. qualquer, uhum. certo? E eu queria fazer, queria tirar essa cor, porque ao fazer o DKP, que depois no fim lixa-se, é? essa cor ia aparecer. Sim. Se eu não quisesse que essa cor aparecesse, eu tinha que utilizar o mesmo decapante uma pistola de ar, para tirar a tinta antiga uhum. e voltar a pintar de uh, uma Essa seria mesmo. um exemplo disso, que tem duas cores, é isso? Esta é o exemplo, de, ela estava pintada de amarela. Era amarela e por cima Foi pintada, pintada, exatamente. Isto, uhum. neste caso, para a tinta, nos uhum. sítios onde eu quero que apareça o amarelo. Certo. Colocamos cera, uma cera em color, pode ser esta. Vou mostrar aqui Pogamos melhor para as pessoas num, poderem ir é, ver em casa. Pegamos num bocado de cera e, vamos colo e colocamos assim nos sítios onde nós não queremos que a tinta de cima apareça. Portanto, isto antes de pintar de lilás, não é? Colocamos cera aqui nas esquinas. Nós temos que pensar que se esta peça tivesse sido pintada há uns anos, Sim. onde é que ela estaria mais gasta? Ah, e okay. é sempre nas arestas, nos sítios onde se põem Sim. as pernas, aqui assim, onde se agarra, portanto, isto é preciso ter, ter em atenção. Depois disto, depois de pôr a cera, pinto com o lilás e ele, o lilás não vai ter uma aderência muito grande ao amarelo nos Sim. sítios onde levou a cera. Sim. Está bem? Uhum. Pronto. E portanto depois, quando o lilás está seco, eu passo uma lixa fininha, uma lixa 400, 300, e ela vai automaticamente sair nos sítios onde eu pus uhum. a cera e vai aparecer a tinta de baixo. Quero aproveitar e já perguntar, te fazer uma pergunta Sim. sobre uma, uma, uma das nossas clientes que está a assistir agora Sim. a live. Ela quer saber quais são as lixas que estás a usar e qual os números das lixas. Pronto, então, uh, foi o que eu disse, as lixas, esta é 120. Ok. É a mais tá ou mais fina. Esta é média. Média, ok. Média. Porque eu nesta cadeira não preciso de uma lixa muito grossa. Se ela tivesse aqueles vernizes que eu estava a falar ao bocado, precisava de uma lixa 80. 80, ok. Por okay. Exemplo. E agora, faço com esta, média, não é? Uhum. E depois, convém acabar o trabalho com uma lixa mais fininha. Essa aí, então, que estás a usar, é 120? Esta é 120, okay. sim. Que é para iniciar o trabalho, não é? Esta é 120, okay. porque, como esta cadeira só tem restos já muito vagos de, de acabamento, não é? Uhum. Tem, tem pouca cera, tem uns restos... E essa é uma lixa multifuncional ou ela é uma própria para madeira? Ou é lixa d'água? Como é que é isso? Esta é assim, eu uso lixa para madeira e uso lixa d'água nos acabamentos. Porque a lixa d'água, existem lixas no mercado mais fininha. Uhum. E para fazer o DKP, eu depois já vou explicar okay. porque é que eu uso lixa muito fininha para fazer o DKP. Mas nesta fase do trabalho, é importante realmente ser uma lixa que retire o acabamento que a nossa peça tem. Sim. Portanto, se ela tiver um verniz muito grosso, tem que ser uma lixa mais grossa. Se ela tiver um verniz mais, menos denso, mais velho, pode ser uma lixa mais... Mais média. E só para a cliente entender então, quanto maior o número da lixa, mais fina ela é. Isso... Exatamente. Opa. Quanto maior é o número da lixa, mais fina ela é. Ok. Também menos desgasta, portanto. Vamos ver como é que está aqui a massa. Tá a Esta massa já está quase seca. Pronto. Eu aqui se calhar. E essas Já cadeiras tá que tu usas são tuas ou como é que tu fazes? Compras em algum lugar que vendes essas cadeiras? Ah, esta, anchidas? por exemplo, acho que veio do lixo. Ah, é? Pronto. É, é. é isso mesmo. Nós apanhamos uh, lá no Artelier, às vezes há, por exemplo, às vezes quando há obras e há contentores e as pessoas despejam <risos> a casa toda, vamos todos buscar as peças que, que, estão, que estão lá, vai pronto. tudo ver-se. E coisas velhas que às vezes as pessoas têm. Sim, não e que, mais, né? uh, Quem não sabe trabalhar nestas coisas e não, não, e, pronto, e não tem interesse, não é? As cadeiras partidas, não sei o quê, vão para o lixo. Portanto, deitam para o lixo porque não sabem o que é que vão fazer com elas. Às vezes compram um, móveis, todos os móveis novos, fazem a reforma em casa. Exatamente. Agora, quem, quem quiser fazer realmente recuperar pegar nestas é perfeitamente possível não é? agora se calhar vou por aqui limpar aqui o pó vamos acabar com esta parte de lixa não é e vamos preparar aqui então a nossa tinta que é uma tinta d'água Tinta d'água branca para dar o fundo, né? para dar o Sim, esta, esta tinta está ótima. Não, eu vou fazer o DKP com o branco mesmo, ah, okay. portanto nem sequer... O que é que acontece com o primário? Um, como é branca, eu poderia usar o primário normal, branco, porque, esse, porque é branca a mesma. Uhum. Agora, se eu quisesse fazer um DKP com amarelo, eu não vou pôr o primário branco por baixo, porque ele vai se ver. Certo. Tá bem? E esta tinta é mate? Esta tinta é mate. Também pode ser acetinada. Okay. Porque nós, no fim, damos um acabamento com cera. Está bem? Okay. Portanto, agora vou Tem algum aqui... pincel em específico que gostes de usar ou o que tiver? Depende do que é que eu vou pintar. Por exemplo, para pintar isto agora, se calhar nem vou usar este. Vou usar este mais fininho e vou usar um bocadinho o rolo só para mostrar okay. como, é que, como é que se faz. Nem preciso de mais tinta que isto. E aqui fazemos com o rolo. O rolo tem que ser bem molhado, Passamos não é? Um na tinta. Para aparecer bem ali na tela. Sim. E precisamos ter sempre a trincha, principalmente para ir aos cantos. Portanto, estamos aqui assim aos cantos. Sim, os cantinhos fazem com o pincel Fica é mais fácil, né? de alcançar é. ali aqueles cantos mais, mais pequenos. É assim, o DKP, há muitas pessoas que às vezes têm a ideia que o DKP é, consiste numa peça mal pintada. Uhum. E uhum. não tem nada a ver. porque O DKP, tem, a peça tem que estar bem pintada e os baixos relevos e os cantos interiores têm que estar muito bem pintados. Porque senão, hum, aqui até vou brincar tudo com a trincha porque o rolo não vai entrar Sim. aqui no baixo relevo. Até aquela cadeira que está ali, que nós trouxemos para mostrar para os nossos clientes. Exatamente. Né? O, todos os cantos desta cadeira estão bem pintados. Sim. Porquê? Porque o desgaste, isto é para fingir que foi pintada há muitos anos, não é? Pronto. Portanto, se ela foi pintada há muitos anos, os únicos sítios onde ela realmente não está a gasta, a tinta, onde não vai aparecer madeira, é nos baixos relevos e nos cantos interiores. Onde vai aparecer madeira? É nestes cantos, portanto, o, portanto, a peça tem que estar muito bem pintada, o baixo relevo tem que estar bem pintado, não, não, não vale a pena pintar mal a peça porque isso não é um DKP bem feito, está bem? Uhum. É importante realmente ela estar bem pintadinha nos cantos, e as pessoas dizem Ai, que o rosto está tão bem pintado e agora vamos estragar, <risos> <risos> pronto, mas é a técnica do DKP. É essa a é intenção, exatamente, é? é essa a intenção. E a pessoa pode escolher a cor que ela desejar, a cor que ela quiser para pode fazer esse trabalho. Pode escolher qualquer cor. Eu trabalho sempre com tintas uh, d'água. Uhum. Agora, às vezes chegam aqueles bancos de cozinha um, antigos, que já Sim. foram pintados muitas vezes. Peças grandes, né, e que têm várias camadas de tinta. E então a ideia inicial é, vamos tirar a tinta para fazer uma pintura nova e uma técnica de DKP. O que é que acontece? Às vezes começamos a lixar e começa a aparecer as diferentes cores que estão por baixo. E é muito engraçado, porque muitas vezes basta lixar e começamos a lixar assim nas esquinas e tudo. Uhum. E, começam a... e fica muito giro também só lixado. Certo. E depois damos uma cera. porque Fica, fica... um efeito bonito, não é? Fica, fica. Fica um efeito muito bonito. A peça fica... fica... Fica interessante porque fica com a história, Portanto, não voltamos a pintar a peça, mas, mas ela fica, fica muito engraçada porque aparece a história toda dela, as camadas todas de tinta que ela tinha e, e acaba por ficar, às vezes, se as cores forem giras, acaba por ficar um trabalho muito engraçado. Margarida, temos mais, mais uma pergunta. Sim. Antes a pergunta foi da nossa cliente Ana Paula. Agora Sim. temos da cliente Célia Cláudia que pergunta: Como posso pintar com um efeito de envelhecido desgastado numa cadeira em madeira com a cor natural, de forma que apareça bastante a cor da madeira? Então, é pintar como deve ser, pintar bem pintada, uhum. e depois fazer aquilo que nós vamos fazer, que é exatamente desgastar, que dar o efeito, né, que a gente exatamente. quer. Exatamente. Portanto, nós agora estamos a pintar. E depois vamos retirar esta cadeira, para, chegar, para ficar assim, ela ficou toda branca. Perfeito. Ela foi toda pintada de branco. Claro. Estava uhum. toda coberta, não se via a madeira. Depois aplicou-se a técnica e que queria para dar esse efeito final. Exatamente. E depois, uhum. como queríamos a cadeira envelhecida... Hum, Pronto, depois fizemos aquilo que nós vamos fazer, que é utilizar uma lixa fininha. Mas isso, uhum. eu já já lá vamos chegar, já vamos explicar como é que se chega lá. Vou só aqui pintar aqui. Temos uma pergunta da senhora Augusta Andrade. que Sim. Ela quer saber se se a peça tiver algum tipo de bicho, qual é o procedimento? É o mesmo? As lixas são as mesmas? Não, se ela tiver bicho, esta cadeira, por exemplo, tinha. Tinha bicho esta? Sim. Então. E então, Boa. o produto, mas já, já matei o bicho, e então é, um, podem usar o, o cuprinol ou o xilofena, há vários produtos no mercado, uhum. compram uma seringa na farmácia e aplicam em cada buraquinho, em todos os buraquinhos da peça, aplicam um bocado do produto, portanto é o produto incolor, para fazer dentro de casa... Um, o cuprinol sem cheiro é, é, é o ideal, exatamente porque estes produtos têm muito cheiro e uhum. são tóxicos, Sim. e portanto o cuprinol tem, uma, tem, um, tem um deles que é mesmo sem cheiro, e injetam dentro dos buraquinhos duas vezes com um intervalo mínimo de 24 horas, está bem? Ok. Portanto, injetam uma vez, vedam com um papel, com um plástico celofane, Sim. E, para pedam, fixar bem o produto, né? Exatamente, pelo ficar ali a matar o bicho uhum. e depois um, e depois aplicam outra vez, passado 24 horas. No mínimo, pode ser mais Sim, de 24 mais vezes, horas. até matar o bicho mesmo, o bicho não não aparecer mais. Sim, mas em princípio duas vezes com inter intervalo está ótimo. Então primeiro prepara-se a cadeira antes de lixar ou depois? Antes, antes. Antes de antes, lixar. E as antes. lixas são as mesmas? Antes usar? de lixar, sim, sim, sim. Depois ela, o produto seca sim. e utiliza-se normalmente. O problema do bicho está resolvido e depois estão fácil normalmente Exatamente. como se não tivesse. O Exatamente. Bicho antes. Exatamente. Okay. Exatamente. Portanto, isso é muito importante, o bicho está, porque senão depois nós começamos a ver. Agora, todos estes, todas estas formas de matar o carunjo são falíveis. Ou seja, é preciso estar sempre de olho. Acontece várias vezes, ou ir ao Irospurgo, que são aquelas câmaras de gás que os móveis uhum. entram um, dentro de uma câmara de gás e o gás mata o, o, o caruncho, ou mesmo com, com os produtos com a seringa, eles são falíveis, porque o caruncho normalmente ele hiberna durante o inverno. A melhor altura para matar o caruncho é a primavera, Está bem? porque é quando ele acorda e quando ele começa a comer. E ele come normalmente por dentro. Certo, sim. De dentro para fora, não né? Exatamente. Portanto, ele entra e come lá dentro. Às vezes nós pegamos em peças que elas estão com a capa da madeira de fora, não se vê nada, e pomos o dedo e está esponjado. Uhum. Portanto, ela por dentro, o dedo. Existe algum tipo de madeira que seja mais propensa ao bicho, assim, com todas as madeiras? Fruta. Como? Fruta. Ah, sim. As madeiras de fruta uh, uhum. é, são, são, as mais fáceis. são as cerejeiras, as nogueiras. se é bem encerado ou invernizado, ela impede um pouco a penetração do bicho ou não? Não. Não? Entra não. na mesma? Não. É. Tem a ver com a densidade da madeira, como eu estava a falar há um bocado. Uhum. O caruncho não come pau santo, Pronto. nem pau preto, nem pau claro. rosa, não come. Sim. Agora, tudo o que seja cerejeira, nogueira, esse género de... de, de de fruta eles eles gostam porque é mais fácil para eles comerem uhum. a cliente Adília está a perguntar que ela disse que ela teve teve uma dificuldade que ela ela em relação à madeira muito porosa que ela teve por exemplo uma cadeira que teve vernizes e ceras sintéticas por exemplo Sim. que ela usava há muito já há muito tempo 20 anos a cadeira e se seria melhor pintar com tintas não aquosas porque ela fez um procedimento com tinta de água e aderiu aderiu bem e tal mas depois já saiu depois, Saiu porque se calhar não, não, tem que ser bem lixada, não. tem que ser bem lixada e se ela tiver um, uma camada mesmo muito grossa e, e se for difícil lixar, então o que tem que fazer é decapar, portanto usar mesmo um decapante universal, põe o decapante, aquilo é um gel, vocês têm cá, uhum. eu, eu, eu utilizo o vosso, um, que uh, deixa atuar durante 15 minutos. Depois retira uh, grande parte do, do... tudo o que conseguir com uma espátula e, um, e depois passa com a palha de aço grossa, portanto uma destas mais grossa que esta, um, com aço etanol pausa. para tirar os restos. Ou então utilizam a pistola de ar quente, que também serve, que é... no fundo é como se... antigamente havia o um maçarico, não é? Uhum. Que era aquilo com fogo mesmo. Hoje em dia existem as pistolas de ar quente, Boa. que são muito Ajuda muito a retirar mais... com mais facilidade, é, não né? é, é. é? E ela pergunta em relação às tintas, se ela tem que usar uma tinta sintética ou tinta aquosa. Não, depois de retirar pode usar a tinta, a tinta aquosa. Eu prefiro sempre aquosas, porque hoje em dia, antigamente é que as tintas sintéticas eram mais fortes e assim, hoje em dia as tintas aquosas são muito boas. Uhum. Estas vossas tintas da Luxem são ótimas, é. não... não... Não há dá perfeitamente e, retirando a tinta sintética, hum, dá para depois uh, utilizar bem a tinta aquosa na peça, não não é preciso voltar a usar tinta sintética. Pronto. Então, por exemplo, só para tirar a dúvida dela mesmo, Sim. então se ela tiver uma cadeira mais antiga, muitos anos de uso e já foi aplicado várias tintas ou... O ideal dela seria ela retirar com cuidado tudo, deixar a cadeira limpa, para depois aplicar a técnica que ela quer, independente dos anos que a cadeira tiver, é isso? Exatamente, é o ideal. Uhum. É o, ideal. Tá bem? o preparo que é muito importante, então, né? o, o tipo Ou, de preparo a da preparação, cadeira. A preparação é muito importante, sim. A preparação uhum. é muito importante e, e no caso da, da tinta sintética, pode acontecer aquilo que eu estava a falar dos bancos da cozinha. Sim. Às vezes, se calhar, ela começa a lixar, essa cliente começa a lixar, e começa a ver que as tintas por baixo, que as cores que a peça foi pintada, até são Comece interessantes. A Sim, é. E se calhar até vai gostar de, uhum. de, de, das tintas que vão aparecer. E aí faz um DKP de várias cores. Ou só de uma cor, dependendo do que, é que a peça tenha. Boa. Mas se quiser realmente pintar de raiz, até porque... Quando as tintas de esmalte, quando, quando uma peça é pintada várias vezes com tinta de esmalte, o que acontece também é que ela cria, e, e depois tem falhas, ela cria alturas Sim. diferentes e isso fica feio. Ah. Portanto, nesse caso, convém ou lixar muito bem com uma lixa grossa, ou uma lixa 80 ou mesmo 60, Sim. ou então retirar mesmo com decapante as várias camadas de tinta e começar do zero. Uhum. Está bem? Okay. Isso é, é, é, é melhor. Aqui assim, esta já está... Vou deixar já seco, secar é? um bocadinho. Essa já está praticamente seca, vou pegar aqui outra vez numa lixa 120 e vamos uhum. lixar. Quanto fazemos de... aí? Vou fazer uma nova pergunta. Sim. A senhora Judith pergunta se é possível pintar em vengue. Em vengue? Isso não é pintar, isso é hum. utilizar uma aguada. Aguada. Pronto, isso aí a, a, a peça tem que estar mesmo. Um, crua, portanto, uhum. tem que estar mesmo decapada, limpa de qualquer tinta, qual, qualquer tipo de verniz, qualquer tipo de cera, e depois é utilizado ou um betume judaico, para ficar aquela cor mesmo escura, vengue é, é, é pronto, é, é o tom, quando é, a quando cor, diz é? é o tom. Uhum. quer dizer, vengue é uma, é uma madeira, mas quando dizemos pintar vengue, é é chegar ao tom, que é um tom muito escuro. Podemos usar ou betume judaico, ou um vioshane, Uh, diluída em água, que é um pó que se dilui em água, vocês também têm. Sim. Um, e fazemos esse, essa aguada muito concentrada, com o Vyoshan. E aí vai ficar muito escuro, portanto, aí pode, podemos fazer mais ou menos concentrado se quisermos mais ou menos escuro. Depois, deixar secar muito bem e aplicar então alguma laca ou verniz, Boa. Pronto, para fazer o acabamento. Agora nós vamos lixar aqui estas massas. Portanto, temos que ter atenção, manter aqui estes, o desenho da cadeira, não é? Como estão a ver, ela fica muito lisinha, esta massa. Ela é boa porque fica muito... Muito Uau, integrada. Essa, essa marca, aliás, esse é este tipo de massa que a senhora gosta de usar, é isso? É, eu muitas vezes uso este tipo de massa. Uhum. Por exemplo, para tapar buracos, os buracos do caruncho, se não for uma peça que vai ser pintada, se for uma peça que vai ser polida com goma laca e ficar na cor da madeira. É uma massa poliéster, né? É, mas no caso, se eu agora não quisesse pintar esta cadeira e tivesse a restaurá-la de forma clássica, não é? Estava a fazer a limpeza do acabamento e ia-lhe pôr -lhe uma laca, não ia pintar. Os buracos do caruncho, estes buraquinhos que o caruncho deixa, eu ia tapá-los com uns, uns sticks de cera uhum. de várias cores, que vocês também têm, Sim. que introduzimos no buraco do caruncho e depois, com um pano, tiramos o excesso. Pronto. Mas como esta cadeira vai ser pintada, este buraco era grande e eu precisava aqui de alguma solidez, Sim. eu prefiro utilizar esta massa. Está okay. bem? Nos dá realmente solidez para... para pintarmos por cima. Como é que funciona assim esse trabalho com os móveis lacados? Qual seria a melhor tinta a se usar? Um... Móveis laca... Para pintar por cima dos é, móveis lacados, lacado, sim. é preciso dar, mesmo que seja lacado, por exemplo, se fosse isto, eu posso lixar esta peça, este, este laminado, um, posso dar aqui uma lixa, um, aqui eu utilizaria uma, uma 180, 200, só para lhe tirar um bocadinho o brilho e depois utilizava um primário para plásticos, PVC's e azulejos, uhum. tá antes de pintar. Okay. Para fazer DKP não é uma boa ideia, porque tudo o que está lacado por baixo depois isso vai se ver, não é? Sim. Mas para pintar bem pintadinho, para ficar bem pintado, dá para fazer com esse, com esse primário, porque esse primário vai criar a tal aderência que é muito difícil hum, numa peça lacada. É muito difícil nós criarmos aderência uh, boa. Sim, na, na madeira crua é mais fácil, não né? é mais fácil a, exatamente. aderir né, o material. Exatamente. Uhum. Pronto, portanto, okay. como veem aqui já está lisinho e já estaria boa para pintar. Eu não, pronto, não dá tempo para pintar a cadeira toda, não é? Portanto, eu vou pintar só o espaldar para explicar como é que se faz o DKP. Mas esta massa Esta massa, cobre bem ali os espaços, não né? é? ela fica boa, bate pouco. Dá para fazer cantos. Uhum. Esta massa, até dá para pregar um prego, se eu precisasse de pregar um prego aqui, dava para... esta massa é, é, é muito boa. É uma boa opção para... para... Vou mostrar então para a câmera, tá? Que acho que não aparece bem aqui. Queria mostrar então aqui, para tá. o pessoal todo em casa poder ver, ó. Então já cobriu bem esse espaço que estava aqui um pouco mais um, um, tipo um buraco, né? Uma coisa Era, um pouco maior. Já um foi aplicado, já está seca e agora já está aqui já totalmente plana, já pronta para receber já a tinta. Pronto. Aqui assim, vamos deixar isto secar um bocadinho, agora se okay. calhar e íamos pegar aqui no. Um estofo, uhum. não é? só para só dar aqui assim uma limpeza, para não estarmos a pôr o tecido aqui em uhum. cima. Ok. Enquanto a senhora limpa, então vou fazer mais uma perguntinha aqui da ah, cliente, tá, tá bom? bom? Claro. Vamos lá. Então, a senhora Célia está dizendo aqui que ela tem que existe uma técnica de pintar e logo em seguida retirar o excesso de tinta com um pano. Você vai querer saber como é que funciona essa técnica e tal, se a senhora sabe dizer, e se pode ser aplicada em, em madeira natural. Pronto, é assim, essa técnica eu só utilizo essa técnica quando eu quero fazer, como eu chamo, dar uma nuvem por cima da peça, ou seja, eu tenho uma cadeira completamente limpa de acabamento, uhum. crua, portanto, com madeira crua, e quero só que ela fique com uma nuvem de uma cor, que é toda pintada, com uma tinta muito aguada. Uh, eu aí pinto e retiro, logo. É a única... As pessoas, há várias pessoas que fazem as coisas de maneira diferente. Eu só utilizo essa técnica uh, nesse caso, quando é para fazer uma, uma pintura nuvem, como eu digo. Porque fora isso, para o DKP, eu não gosto de fazer... Uh, há quem faça, mas uh, eu, não, eu não gosto de ver o DKP uh, feito assim. Portanto, DKP para mim é mesmo. Tenho que ser... Eu vou só aqui buscar um. Pronto. Agora, se calhar vamos por aqui. Consegue mudar ah, aí sim, o estovo? É assim, né? Quer. Quer aí o estovo? Pronto. Isto. Se quisermos, assim, rapidamente. De forma fácil retirar este estofo está velho, não é? Eu quero alterar o tecido. Eu já tirei aqui algo. Está agrafado, não é? Sim, ela está agrafada, eu já retirei. Normalmente uh, os agrafos são. elas vêm com muitos agrafos, mas uh, de alguma forma é fácil tirar, seja com uma chave de fendas a levantá-los e depois com uma turquês a retirá-los. Eu aqui okay. já, já, já comecei a fazer esse trabalho. Pronto, ele tinha este tecido, está velho, mudei a cadeira, pintei a cadeira, DKP e agora quero mudar o tecido. É uma coisa relativamente fácil. Obviamente que um estufador profissional faria isto hum, de maneira diferente, não é? Porque muitas vezes, Sim. eu estou a falar nisto, se o estufo, propriamente dito, tiver bom, é resistente, não for preciso, só mudar o tecido. Estou farta deste tecido, quero mudar de tecido. E então, retiro. Olha, o outro anterior nem sequer tinha sido retirado. Este é para tirar. E vamos... Onde é que está? Pronto, quero pôr um tecido branco. Vou pôr o tecido branco. Portanto, corto um bocado... Mais vale a mais do que a menos, não é? Neste caso eu quero ele branco. Pego num agrafador, pode ser manual, há uns elétricos, mas... Para quem não faz isto profissionalmente, nem Sim. sequer precisa uhum. de um elétrico. E vamos fazer assim. Está bem? E a cliente que está em casa, ela pode escolher se ela quer um manual, como este, né? ou se ela quer um elétrico. Que... Quer um elétrico, okay. Mas isso dá conta do recado, né? elet... podemos elétrico Dá, usar este. dá. É assim, os, os estufadores profissionais não usam isto, não é? Usam, usam com compressores, sim, sim, e sim. Sim, sim, sim. mas quem não faz isto profissionalmente, para mudar o tecido uhum, lá em ajuda? casa, estes estão ótimos. Começamos pelo centro. Sempre pelo centro? Sempre pelo centro. agora okay. ah, foi bem, ficou bom. Começamos pelo centro. Vamos andando até ao canto. Os cantos é que é difícil fazer. O problema da, da estufagem são sempre os cantos. Uhum. Aqui assim, agora estico. Tem que ser esticado. Não pode ser muito esticado, senão começa-me a fazer rugas no tecido. Mas também mas tem que ser esticado o suficiente para não ficar tecida mais do outro lado, não é? Uhum. Aquela Portanto, cliente aqui. falou sobre a peça em Vengue. Sim. Ela está a dizer aqui, perguntou novamente, que ela disse que ela se expirou um pouco mal, mas que ela disse que a, a peça dela é Vengue, ah. que ela queria pintar de branco. E pergunta se, é, se consegue tirar a tinta escura é, e que lixa é que ela pode usar, se ela consegue tirar essa tinta. Consegue. Uh, utilize, em princípio, lá está. O vengue é a cor. Eu não sei se, que tipo de verniz é que tem por cima da cor. Certo. É que eu posso ter uma peça em vengue uh, encerada uhum. ou posso ter uma peça em vengue com verniz, com várias camadas de verniz, com tapa -poros, com. portanto, isso aí depois depende do acabamento. Mas é a mesma coisa, é lixar como se tivesse tinta, é lixar e pintar. Okay. Portanto... Eu queria também aproveitar e falar para os nossos clientes que estão em casa que nós temos aqui muitas e muitas perguntas que não vamos conseguir, nesse tempo de 45 minutos, uma hora, responder tudo, não é? Então, mas não se preocupe que vamos depois responder, logo após que acabar o programa, vamos responder todas as perguntas que tiver no site, ok? Tranquilo. Porque isto é um mundo, não é? É um mundo e realmente e as pessoas têm todos os móveis diferentes em casa e pois provavelmente é. querem fazer... Depender do que cada um encontrar, né? É. E se tiver não, ser e ou Não, cada peça nisso. é uma peça. Cada peça tem realmente um, problemas diferentes. Eu vejo isto, eu dou aulas há 25 anos e, e realmente continuo... Já encontrou de tudo, né? Já encontrei de tudo, <risos> mas continuo-me a surpreender. Sim. Às vezes chegam realmente peças de alunos lá no atelier que ficamos ah e agora como é que vamos resolver isto bom temos que dar aqui se calhar é melhor desta maneira do outro, porque porque é um mundo não há não é uma ciência acontece, exata acontece e... de encontrarmos peças que já foram restauradas mais de uma ah, vez né? de diversas técnicas e já foi aplicada muita sim, coisa sim, ali sim sim né? sim sim sim esta tesoura eu já queres pegar uma outra nova não vale a pena tá tá boa Eu também, como sou canhota, não é? tenho pois, esta dificuldade. Também. Temos que ter uma, uma, uma tesoura específica para canhotos, não é? Nunca tive. Nunca usei nada específico para canhotos e, e pronto, ó, mal ou bem, vou fazendo. Mas esta está aqui. Bom, Era só para tirar um bocadinho. Eu tinha ali outra que não fui buscar, mas pronto. Já tá bom. Agora, vamos então a este lado. Uhum. Ora, nós temos 10 minutos para finalizar. então dez a para é... Temos que acelerar um pouquinho para dar temos tempo que de fazer acelerar. tudo. pronto. nossos clientes Basicamente, ver. se calhar, então vamos deixar aqui assim a estufagem. Eu acho que já deu para perceber mais ou menos. uma ideia como ou fazer, ou fazer, né? É... Para o cliente poder se safar em casa, né? Pronto. Isto aqui fica logo com outro aspecto. Pronto, se quiser... Deixa eu põe lá. Põe assim, pronto. é acabar de agrafar uhum. e eu aqui vou ter que se calhar secar um bocadinho, não é? Esta cadeira, aqui o ideal ainda era dar outra de mão, de pintura, está bem? Porque ela Sim. devia estar mais, bem, né? mais branca. Agora, neste caso, como eu não cobri bem, se calhar vou fazer um bocado parecido com este, que é um DKP mais acentuado, se eu quiser fazer um DKP, às vezes há muitos móveis em DKP que só se vê a madeira assim, nas esquinas, um bocadinho, e aí é um DKP pouco acentuado, está bem? É uma pintura que foi, que foi pintada imaginemos há 10 anos, Sim. esta terá sido pintada há 20, a imitar, não é? Sim. Portanto, isto tudo são patins, são marcas da idade que nós estamos a colocar nos móveis. Está bem? Esta aqui, um, se eu quisesse uh, parecer que, que foi pintada há menos tempo, eu teria que cobri-la bem de branco, portanto, ainda levava outra de mão de pintura e depois lixava um, ligeiramente, só mesmo nas esquinas. Eu aqui vou utilizar uma lixa, esta é 500. Lixa de 500? Não precisa, se calhar até podia ser 320. Porquê que utilizamos uma lixa fininha nesta parte do acabamento? Porque se nós utilizarmos uma lixa grossa, se eu agora viesse aqui e fizesse o DKP com uma lixa 80, ela ia riscar a pintura em vez de desbastar, de dar um aspecto de desgaste natural. Que é esse o nosso propósito, portanto o que nós queremos é um desgaste natural. Eu vou começar por experimentar a 500. E vamos, aqui Uma é um... um pouco mais grossa, não é? Exatamente. Aqui hum. é um sítio onde ela estaria muito gasta, não é? Se tivesse sido pintada há muitos anos, ela aqui estaria muito gasta. Aqui também estaria um bocado nas esquinas. E esta lixa fininha dá-lhe este aspecto de desgaste natural. Uhum. Uma lixa grossa ia... ia só riscar. Não ia... Fazemos aqui, assim... Está bem? E depois, como fica com o aspecto lixado, para lhe dar um toque final, nós utilizamos a cera. A cera podemos utilizar em cor. Esta é em cor. E esta é com cor. Esta, neste caso. Vou tentar abrir aqui a lata. Esta mostrar. tem cor. Isso. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que eu quero vou utilizar aqui isto, um cantinho vou pôr aqui a branca. Aqui não muda nada, que é o caso desta, esta cadeira que está aqui foi utilizada uma cera em color. E esta, se eu quiser mesmo envelhecer a pintura, eu posso ainda fazê-lo utilizando uma cera escura. Uhum. Está bem? E colocando aqui... Então aí no caso a, cera, a, a tinta branca já está seca, preparada, já para receber essas ceras agora, é isso? Exatamente, quer dizer, devia secar mais. Sim, sim, claro. Pronto, aqui foi um bocadinho okay. rápido, uhum. mas uh, devia secar mais e devia ter levado outra de mão, de, de branco. Se eu e a pisesse... gente consegue o efeito que a gente quer somente com as ceras. Pronto, é e isso? esta cera? fez com que ela parecesse ainda mais velha, ah, portanto okay. com a cera escura eu ponho ainda mais anos na pintura, Perfeito. Tá bem? Uhum. porque ela não só se desgasta com o uso, como se suja também, não é? uhum. as pinturas antigas também sujam-se, portanto, isto, esta cera ainda lhe dá um toque mais antiga a peça. Mais, mais antiga, mais não, claro. Vai do gosto do freguês, né? Como Exatamente. É, que a pessoa quiser. é conforme Pronto, as pessoas quiserem. Eu queria explicar para a cliente um pouquinho melhor como é que funciona em relação aos cantos, as dificuldades que eles vão ter para aplicar a tinta, o lixar e depois aplicar a cera nos cantinhos. Como é que é isso? Pronto. Aqui, eu quero aplicar a cera. Esta cera, por exemplo, não entrou bem nos, nos baixos relevos, não é? Uhum. Utilizo um pincel e vou lá mesmo para que ela entre mesmo, porque os cantos serão sempre os mais sujos, não é? Sim. Se eu quiser imitar uma sujidade do tempo, não é? Nos cantos fica mais escurinho sempre, não é? Os cantos tem que ficar sempre tem que mais ficar mais. Se eu usar uma cera escura, não é? Sim, para ficar com. efeito Se eu quiser mesmo. este efeito, é assim que eu devo fazer, está bem? Uhum. Se eu quiser este, pronto, a cera também podemos pôr também com um pincel, mas já não se nota tanta diferença. Pronto. Neste caso foi utilizada cera em color. Hum. agora aqui esta cera fica ainda mais uh, envelhecida, portanto aqui fica mesmo uma patine acentuada. Essa é uma cera, não é incolor, né? ela é cor que ela é aqui. Não, esta aqui é incolor, é transparente. É transparente, Sim. ok. E esta aqui é... escura, diz só escura. Hum, Mas estas ceras são muito boas e, e são uma boa opção para este tipo de trabalho. Depois, no dia seguinte, eu aplico a cera, no dia seguinte vou lá com um, um, até um, um molho de meias velhas e puxo o lustro, como se estivesse a puxar o lustre aos sapatos. Ok. Está bem? Uhum. E está feito o trabalho. Certo. Então essa técnica, em caso, vai fazer em toda a cadeira, até mesmo aqui no assento? Como é que é? Em todo o lado, sim. Uhum. Aqui vai ser toda pintada, duas vezes, pelo menos duas vezes, e depois lixo o resto da... da... E nesse pedaço que foi colocada a massa, ela cobre bem? Também consegue-se fazer... Cobre, cobre, é, cobre. O branco é. cobre e depois... Cobre, cobre. A técnica depois cima. eu tenho que ter atenção. É quando vou fazer o DKP com a lixa, não lixar aqui, que é para não aparecer a massa. Ah, Pronto. Isso é um pormenor okay. que Sim. convém termos em atenção. Aqui não uhum. vou lixar tanto, lixo mais. Porque uhum. o DKP é giro. O que eu, eu acho que fica bonito, fazê-lo de forma irregular. Está bem? Sim. Não é... Tudo direitinho, daqui lixo um bocadinho, vou lixar igual deste lado, daqui lixo. Portanto, é uma forma irregular, é como fica mais bonito, realmente. Eu queria só que tivesse uma dúvida aqui relação, novamente aqui do Estofo. Sim. Os clientes estão a perguntar é, em relação aos cantos. Será que podia mostrar como é que faz para ficar Sim. aqui o cantinho, como a gente já parou de fazer por causa da cadeira? Aqui. Só para mostrar como é que fica aqui a. Os cantos. Os cantos dependem muito do do, do tipo de tecido. Agora estou com as mãos com o cervo do tipo de tecido tem que acabar aqui o para chegar aqui. Pronto, mas aqui. Portanto, vou continuar aqui a dobrar, não é? uma coisa da margarina. Margarina, existe algum tecido específico para fazer esse trabalho existe um que tu gostas mais ou que tu recomendas para a cliente É assim convém não ser um tecido muito um tecido muito fininho muito fino. este tecido é o mais fino que pode ser para estufagem. Ok tá bem os tecidos grossos depois também são mais difíceis de estufar portanto para um para uma pessoa que não é profissional também convém não arranjar um tecido muito grosso porque é muito mais difícil. Ah. Podemos mostrar aqui o que nós trouxemos? Os falei, cantos bem? podem ser assim. Uhum. Vamos fazer assim, como se fosse um embrulho. Metemos aqui para dentro. é Aqui eu tinha que cortar mais tecido. Mas só para explicar aqui como é que... Isto também depende dos cantos, não é? Por Sim. exemplo, este canto é diferente deste. Fazemos assim. E depois assim. Bem? Agrafamos e isto depois vai ser tudo tapado, uhum. está bem? porque isto depois é tudo cortado, tudo agrafado e depois vamos colocar um outro tecido, depois disto tudo acabado, nós vamos colocar aqui assim um tecido, assim, em cima, que vai cobrir tudo isto, está bem? Portanto, isto depois fica à base. Uhum, perfeito. Tá bom? Pomos aqui, agora já pomos os agrafos mais, de forma mais bonitinha, mais regular, não é? Pronto. Já tá, tá podemos mostrar aqui para a cliente como é que fica? fica, Isto é a parte de baixo. Isto é a parte de baixo do, do, do, da cadeira, uhum. mas fica assim de qualquer maneira para ficar bonitinho, para dar, dar um acabamento mais bonito à peça. Ok. Tá bom. Pronto, Margarida, eu acho que conseguimos mostrar aquilo Espero. que queríamos para os nossos clientes, né? Sim. E lembrando aos sim. clientes que vamos responder as perguntas todas depois, aquilo que ainda faltou responder, né? Mas sim. quero agradecer muito a sua participação, foi muito rico mesmo aprender tudo isso, acho que é interessante as pessoas Obrigada. aprenderem essas técnicas, né? Existe um mundo, né? É É um mundo é um, é um, Tem esse pouco é, tempo. É, é grande tudo isso que temos para mostrar, não é? é, é e é. agradeço a nossa participação. Obrigada, eu é nos que próximo. agradeço o convite. Muito obrigado. Então, obrigado. Ok, queria agradecer então a todos os clientes que estão agora a assistir e quero convidá-los então para assistir os nossos próximos, é... vamos ter agora, de tre... começa hoje, né? de sexta a domingo, três dias de mais workshops, brigo a cafés e outras coisas mais que vamos apresentar que são surpresa para vocês. Estejam ligados, acessem os nossos links e participem, bom? Então, com muitas perguntas. Obrigado a todos então e até a próxima.